E aí pessoal, WordApp 0 na área, beleza galera? Seguinte, mano, trazendo aqui a gameplay do Mini Daisy, mano. Esse jogaço que é especial e eu vou contar pra vocês por que ele é especial. Porque ele é feito pelos mesmos desenvolvedores do Daisy original, ou seja, esse jogo é um jogo oficial. Mini. Daisy, tá? Eu já passei aqui pela parte do tutorial galera e agora eu vou para gameplay direto, lembrando que o jogo é gratuito e está disponível para Android e iOS no 0800, só você acessar o primeiro link da descrição e fazer o download desse joguinho aqui que é bastante entusiasmante, porque entusiasmante, nossa nem lembro se existe essa palavra. Porque ele é um Survivor, porém com a característica, ó, parece que você tá jogando num Game Boy, né, mano? Isso é muito interessante. Parece que você tá jogando num Game Boy, aqui tem, tem um mapa. Beleza, vamos dar uma explorada aqui. E é o mesmo esquema, galera, é você pegar, buscar recursos, sobreviver a zumbis e tal. O interessante é que você consegue aí entrar nas casas, né? Pegar o que, o que tem lá dentro e etc. Minha bateria tá acabando. Deixa eu ativar aqui o, o Paranauzinho Pra não complicar. E vamos seguir aqui, ó. Fazer uma... Tentar fazer uma gameplay aqui. Vamos seguir. Buscar onde eu tô. Bom, tô próximo aqui já de, ó. Tem um carro aqui. Vamos dar uma fuçada aqui nesse porta-malas aqui, ó. Não tem... Nada, mano, não tem nada Tem que ter muito cuidado aí com os zumbis, né, galera? Eu tô, ó, achei uma Magno Deixa eu já, opa Beleza, já dá aquela equipadona Por quê, mano? Porque é o seguinte Não dá pra confiar, não, ó Dropou aqui, ó, vamos pegar Opa, isso, peguei Vamos revirar aqui esses portas-malas aqui, ó Dropou outro itemzinho aqui Beleza, pegamos. Ó, tem mais um carro aqui. Vou me achando, ó. Não tem nada. Não tem nada. Tá dando uma, uma mini travadinha, mas acredito porque... É, minha bateria está baixa, né, galera? Mas aqui, ó, tem carro pra caramba. Vamos, ach... Vamos caçar aqui, mano. Deixa eu ver no mapa aqui. Bom, se eu for pra cá... Se eu atravessar a rua, aqui tem, um, tem uma residência, segundo o mapa aqui. Vamos ver se é isso mesmo. É, parece ser o quê? Parece ser um, tipo, um, um hospital. Vamos entrar, ó. Tem umas coisinhas aqui, ó. Vamos pegar... Ah, tá falando que não tem slot livre. Cacilda. Nossa, tem zumbi ali dentro. E é dos tóxicos, hein? E era aqueles tóxico. Vamos pegar bandagem também. Não dá pra pegar bandagem. O que a gente vai fazer aqui? Matei. Atira. Mata, meu Deus. Caramba, ele não tá... Tô sem arma, meu Deus do céu, tô sem arma Ele vai me matar Nossa, é rápido esse zumbi É rápido Caramba, eu vou ter que ir pro braço com ele Caraca, niggas, caraca, niggas Deixa eu ver o que eu consigo fazer aqui, ó Vou comer isso daqui Beleza Vamos trazer isso daqui pra cá Mano, por pouco ele não me matou. Por pouco, minha vida ali, ó. Tá baixíssima. Isso porque eu fiquei sem bala na arma. Vamos fazer o seguinte. Ah, aquele dali tá morto. Que susto. Vamos entrar aqui, ó. que não tem nada. Tô sangrando, como vocês podem ver. Vamos ver o que tem aqui, ó. Tem um negócio aqui, ó. Tem uma bandagem. Vou pegar a bandagem... Vamos usar essa bandagem. Pega a bandagem, meu Deus do céu. Vamos tomar esse drink. Agora sim, vamos pegar a bandagem. Pegar a bandagem e vamos usar a bandagem. Bora, usa a bandagem. Usa a bandagem? Caramba. Ah! Deixa eu ver se é aqui fora da... Ele tá falando que alguma coisa não. Eita, agora, agora ferrou Agora eu morro Agora eu morro Não sobrevivei nenhum dia aqui no DayZ Nem 5 minutos sobreviver aqui no DayZ Mas eu acho que dá pra dar pinote né? Ah, achei arma, achei arma Equipa Equipa Beleza Vamos matar, matamos Isso, moleque Beleza Vamos pegar a Glock isso daqui é o que? Isso daqui é... Isso daqui é faca. Mas a gente já tá com... A faca não dá pra equipar ali, não? Não dá, olha que azar. A gente teria que ter uma bolsa. Meu, my God, my God, my God, my God. Toma. Ih, morri. Morri, galera. E, é... e vocês viram como é divertido esse jogo, né? pena que minha bateria tá acabando mas assim se você curtiu não se esqueça de avaliar deixando o gostei trazendo com exclusividade aqui no canal Eu fui o primeiro a baixar que eu fiquei atualizando a página do jogo, quando saiu a postagem, eu fui lá, é tanto que a Google Play não tinha um misero download, tava marcado zero lá, e vocês podem ver no meu Facebook, que é Pedro Ordep, eu postei o print. Se você não é inscrito, inscreva-se no canal, e é o primeiro link da descrição para você baixar. Mas é isso, tamo junto, valeu, falou, eu fui!